Assim como os demais cursos da nossa faculdade, o curso de gestão portuária tem duração de três anos. E você pode escolher entre dois períodos. O matutino, com horário de início das aulas às 7h40, ou o noturno, com horário de início das aulas às 19h. São 40 vagas para cada período, com processo seletivo semestral. O que faz o Tecnólogo ou a Tecnóloga em Gestão Portuária? O Tecnólogo ou a Tecnóloga em GT desempenha funções estratégicas, administrativas e operacionais no desenvolvimento dos serviços, bem como das demais relações de interface logística da cadeia de abastecimento. Onde o Tecnólogo ou a Tecnóloga em Gestão Portuária pode trabalhar? As oportunidades profissionais para esse curso incluem atuação em portos, empresas marítimas, empresas de transporte multimodal, empreiteiras e demais instituições ligadas ao transporte marítimo e hidroviário. Caso você ainda esteja em dúvida, assista aos vídeos dos nossos outros cursos. Certamente existe algum que se adeque ao seu perfil.